Na verdade, nesses tempos em que a Terra está passando, as pessoas estão falando que é para aprender a praticar caridade, aprender concórdia, aprender comunhão. Na verdade, não. Já foi ensinado muito disso. Veja o desespero que as pessoas elas estão mais egoístas ainda. Sabe por quê? Porque o medo cega, a angústia cega, o desespero cega. É uma lei de sobrevivência do animal. Eu tenho que reservar minhas coisas e que os outros morram. Na verdade, este momento é oportuno para uma coisa só. Lidar consigo mesmo lidar com o silêncio da arma, lidar com o silêncio do coração. As pessoas não estão conseguindo ficar quieto dentro de casa, não é porque estão acostumadas a sair, Fiasme. É, é porque estão acostumados a fazer uso de coisas externas para não lidar com a angústia interna. Se está incomodado de ficar dentro de casa, o incômodo não é a casa física, não é? Comece a se admirar, comece a se amar, comece a se gostar, comece a se cuidar. Comece a se abraçar, já que não pode abraçar os outros. Comece a se tocar, já que não pode tocar os outros. Esse é o um ensino verdadeiro. Porque se eu me enxergo, se eu me toco, se eu me abraço, se eu me amo, eu amo os outros, fora isto é mentira, fora isto é fazer de atitudes externas a, justificar a justificação para não lidar com o interno, por isso que as pessoas estão angustiadas dentro de vossas casas, as famílias já não se conhecem mais porque já não se conversam mais, um estranho com estranho, aproveita esse momento para conversar. Esse é o aprendizado maior. Se trancar para se abrir. Se trancar para crescer. Se trancar para se descobrir. O silêncio dói, a solidão é necessária. Para quando voltar a viver em sociedade, saiba o vosso papel Saiba o vosso lugar de responsabilidade de geração no mundo. É um momento de descanso e de descoberta. Porque o ser humano estava tão na loucura e na correria. E usando as coisas da ciência da tecnologia para se afastar mais. E hoje, tudo isto é para que se una mais consigo mesmo, para quando precisar se reunir com os outros, saiba do papel, saiba da responsabilidade. A natureza é mãe e como mãe está ensinando. Já não respeitam mais o pai. <risos> O Pai é essência e ninguém toca no Pai, fizeram tanta bagunça com a imagem do Pai, mataram em nome de um Pai que é Deus, fizeram e desfizeram e ainda faz. Aí vem a mãe dizer, eu sou matéria, eu sou aquilo que vós me seis são, porque que vieram do meu ventre. E então eu lhes educo e faço voltar também ao Pai. É o equilíbrio da criação, portanto. É a mãe tentando ensinar o filho. E a energia feminina ensina através do que Dos sentimentos. É a mãe ensinando os filhos a lidar com os sentimentos. Lide, vá-me ser consigo mesmo. Não deixe o medo, temor, angústia tomar conta. Abrace a mãe, perceba a mãe. Se necessário, volte ao útero da mãe para se refazer. A mãe é bondosa. Não é castigo, ensino. E tome muito cuidado, porque Osmicês pode fazer o inverso. Em vez de se fortalecer, se compreender, lidar com a solidão, com o apego às pessoas, lidar com tudo isto e sair mais grande, 2006 pode sair mais egoísta. E aí, vira para essa fácil também. Imagine uma grande manada. Uma grande manada. Os leão atacam os doentinhos. Eles não atacam os fortes. Então, se fortaleça para que outros momentos piores que este, quando vier, o me seja, tenha sido um bom sortado. Fortalecido em si mesmo. Carcado na fé, supostado por aquilo que é sagrado. Valorizando aquilo que merece valor. Não é isto que estão tendo que aprender? Que assim seja, que haja o aprendizado. Isto é o ensino. A vida e morte, cuida que nem vó. é a deusa do mistério. Todos os seus filhos têm muito.